Então, novamente, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Elton. Na aula de hoje a gente vai estar tá falando sobre física, né? Esse povo aqui que está com um carro aqui, vocês querem ser quicados do server, né? Isso, beleza. Que bom que saíram. <risos> tá, então a gente vai falar de física. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, as pessoas adoram falar sobre esse assunto que é viagens no tempo. É né? um assunto que é da ficção científica, mas também é, a ciência... Hoje em dia é, trata esse assunto com bastante seriedade. E essa aula aqui, ela vai precisar de mais partes. Então hoje vai ser a introdução. A parte 1 um vai ser mais curta, só para vocês terem uma introdução sobre o assunto. Tá? Mas mesmo sendo uma, uma aula introdutória, eu já vou pegar pesado. É um assunto assim, bem abrangente. Tá? É um, como tem muito conteúdo nesse, sobre esse assunto aqui, eu acho que vai ter pelo menos umas parte 1, parte 2, um, parte 3. No mínimo, no mínimo. No máximo vai ter cinco partes, tá bom? No máximo. Ok? Bom, hoje vai ser a, a parte 1, um, tá? Essa perguntinha, ficção científica ou realidade? É né? uma, uma pergunta provocativa. Então, é uma pergunta que a gente vai é, fazer aí durante a aula. E, claro, vamos responder ela com bastante eloquência. A pessoa que respondeu essa pergunta de verdade é esse sujeito aqui, ó. Que tá naquela, naquele quadro ali, ó. O nome dele é Albert Einstein. Né? Isso, escreveram no chat aí, HSPX, obrigado. Né? Então, Albert Einstein. Ele foi o físico que, pela primeira vez, é, interpretou que o tempo e o espaço estavam interconectados e, portanto, você não tinha como separar o tempo e o espaço um do outro. E a gente vai começar essa aula falando um pouco desse sujeito. Quem foi Albert Einstein? É, a gente tem muita. Muita história aí para contar. Então tem um testão aqui, eu vou tentar evitar ler o textão e vou dizer, e vou conversando com vocês, tá para ficar para ficar mais agradável nossa aula, né? Então aqui tá uma imagem do Einstein com a sua esposa Mileva, sua primeira esposa, tá aqui a foto dela. Para quem não sabe, o Einstein e a Mileva quase que se formaram juntos, tá? A Mileva, ela ela tinha uma uma formação em matemática muito sólida, né? Ela era Tão boa quanto o Einstein em matemática. Talvez até melhor que o um Einstein em matemática. É, principalmente no exame de admissão. Quando os dois entraram para a escola politécnica, é, as notas da Mileva eram maiores do que a do Einstein né, na área de matemática. Né? Muito interessante isso aqui. Né? então Ela teve um papel fundamental aí é, no começo da carreira do Einstein e na vida do Einstein. Né? E não foi à toa que o Einstein se apaixonou por ela e acabaram se casando. Né? Então vamos contar a história do começo. Ó. O Einstein nasceu na Alemanha, na cidade de Ulm, no dia 14 de março de 1879. Olha só. Estamos falando aí de 1800 e bolinha, né? Ele era filho de um pequeno industrial judeu, né? Então o pai dele era judeu e por, né, como se diz, por, por tradição, o filho também vai ser judeu, obviamente, né? Se você nasce numa família católica, você é católico, né? Eu nasci numa família evangélica, né? Por tradição, é a família toda, né, é evangélica, entendeu? Então, assim, ele, ele não é que ele escolheu ser judeu, ele nasceu judeu, tá? Isso daí tá tranquilo, né? Muita gente confunde, acho que o Einstein se converteu ao judaísmo, não, nada a ver. Vamos continuar. Com seis anos de idade, ele foi incentivado pela mãe e começou a estudar violino. Tá? Ele gostava de, de tocar violino. Isso é muito bom pra vocês também, gente. Eu recomendo que todos vocês aí, é, um dia que quiserem, né, peguem um instrumento musical e aprendam, vale muito a pena, ajuda a desenvolver as habilidades é, latentes que a gente tem, né, e a música é uma forma de se expressar, muito bom. Bom, logo cedo ele se destacou no estudo de Física, Matemática e Filosofia. Depois do ensino secundário, na cidade onde ele nasceu, ele ingressou no Instituto Politécnico de Zurich, lá na Suíça, em 1900 ele concluiu a graduação em Física. Então, se você fizer a continha aí, né? ele nasceu em 1879. Né? E em 1900, quantos anos ele tinha? Fazendo a continha aí, ele tinha pouco, aproximadamente, isso, exatamente, 20, 21 anos de idade. né? Então, assim, com 21 anos de idade, ele tinha se formado em física, né? como qualquer estudante. Tá? A média de idade é 21, 22, 23, por aí. Bom, em 1901, ele escreveu seu primeiro artigo científico, conhecido como a investigação do estado do éter em campo magnético, né? E fevereiro desse mesmo ano ele recebeu a cidadania suíça. Ó, só para vocês entenderem a situação, tá? A Alemanha estava passando por um nessa época aqui por um, um ensino muito rígido, né? Eles eram muito militar. Então assim, o Einstein odiava as escolas da Alemanha. Odiava. Ele achava os professores muito coronéis, muito general. Então, ele, ele, chegou a, ele, pegou, ele chegou a pegar a raiva da Alemanha e rasgou a cidadania dele. Falou, oh, eu não não sou alemão. né Ele rasgou a cidadania dele e foi morar na Suíça. tá Então, por um bom tempo, ele era uma apátria. Ele não tinha pátria, ele não tinha nação, nacionalidade. Era uma pessoa simplesmente sem nacionalidade. Ele rasgou. A mesma coisa que eu pegar o, o passaporte, o documento e rasgar e falar, oh, não sou brasileiro. É isso que ele fez, tá? Olha que... Que, que cara genioso, genio, não genial, genioso. Ele era muito genioso. Ele tinha um gênio muito forte. É um cara bem, bem, convicto de suas crenças. Pois bem, vamos prosseguir. Em 1905, ou seja, quase cinco anos aí após, exatamente cinco anos após ele se formar. Esse ano aqui ele concluiu o doutorado, então ele fez o doutorado e concluiu o doutorado e se tornou doutor. Então ele era doutor em física e ele publicou quatro ensaios científicos, quatro publicações, e cada um deles é, falava de uma descoberta no campo da física, eram todas, eram todas sobre física. Tá? Então no primeiro ele fez uma análise teórica do movimento browniano. O que é o um movimento browniano, gente? Se você pegar as partículas e observar elas no microscópio, vocês vão ver que elas partículas elas se movem de um jeito é, engraçado elas uma colide com a outra né e esse movimento essa dança das partículas é, o Einstein é, fez uma conta lá e chegou mais ou menos de como seria essa, esse movimento tá o Einstein ele fez essa conta unidimensionalmente né então ele considerou apenas a dimensão, uma dimensão só é, se você jogar um grão de pólen lá por exemplo num, num líquido você vai ver o grão de pólen se mexer é, Considerando apenas a coordenada X, vamos dizer assim, né? Você vai ver a, o quanto ele vai se mover na coordenada X. Se fosse, tipo, comparar aqui com o Minecraft, né? que no Minecraft a gente tem a coordenada X, Y e Z, né? Então, você só está avaliando uma coordenada. É como se você olhasse só para o X, por exemplo. Então, ele fez essa conta aí apenas para uma dimensão. Legal. No segundo, ele formulou uma nova teoria sobre a luz, né? E ele deu aí o conceito de fóton, né, que o Max Planck havia elaborado. Então, ele basicamente estava explicando o efeito fotoelétrico. Né? Ele explicou o efeito fotoelétrico. E graças a esse trabalho sobre efeito fotoelétrico, mais tarde ele ganhou o prêmio Nobel de Física. Olha, muita gente acha que ele ganhou o prêmio Nobel por fazer a teoria da relatividade. Está errado. Tá? O Einstein ele não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade. O Einstein ele ganhou o prêmio Nobel pelo trabalho sobre... É, o efeito fotoelétrico, tá? Esse segundo trabalho aqui. E aqui nessa foto aqui do meio, o Einstein está recebendo o prêmio Nobel das mãos do Max Planck. Né? O Max Planck está entregando para ele o prêmio, tá? Ok? Vamos prosseguir. É, o, terceiro, o terceiro artigo, ele expôs a formulação inicial da teoria da relatividade. Então é aqui que ele começa a falar sobre... É, é, Paradoxo de gêmeos, né? É aqui que ele começa a falar sobre esses assuntos que envolvem espaço e tempo, tá? E no último trabalho, né? o quarto trabalho desse ano, ele propôs uma fórmula para equivalência entre massa e energia, né? O famoso E igual mc, ao quadrado. aqui é a cerejinha do bolo, né? Cerejinha do bolo, qual é? Energia e massa são a mesma coisa, aí colocou a cerejinha em cima do bolo e falou: Ó, eu sou um gênio. <risos> então assim, em, em um ano ele publicou quatro, quatro artigos né, sensacionais, todos incríveis né, e no finalzinho ele colocou a seriginha do bolo ali, ó eu sou um gênio né? por isso que é, as pessoas consideram aí, o, esse ano, 1905, como o ano milagroso em latim é assim, anos tá é conhecido como anos mirabolis, que é ano milagroso Uhum. Anos é, em latim é, é ano, tá? Ano milagroso, anos mirábiles. Bacana, bacana. Deixa eu ver aqui as, os comentários. Se, for, se não fosse por ele, a gente estaria tentando entender o éter, até o, exato. <risos> a ideia de éter, né? É, os cientistas naquela época achavam que que a luz ela se movia através do éter, né? Hoje a gente sabe que a luz se move no vácuo mesmo. Não tem éter nenhum. Não existe éter. E a luz é constante, a velocidade da luz dela, a velocidade da luz é sempre a mesma no, no vácuo. Muito bem, galera. Então, acho que vocês tiveram aí uma uma bela e rápida é a introdução aí à vida do Einstein, né? Claro, a biografia do Einstein é riquíssima, é riquíssima. Aqui eu me apenas fiz uma introduçãozinha falando sobre a vida dele, né? Ele casou com a Mileva depois ele se separou, teve uma brigarada lá. A história é muito engraçada, tá? Nos próximos capítulos aí da novela, eu trago aí na, nas próximas aulas, eu trago <risos> a continuação dessa história, tá? Então a gente vai falar bastante do Einstein, porque ele é o personagem principal, né? É o Cinti, é a cara das viagens no tempo, é, é, é ele ele é o senhor das viagens no tempo então se, se a gente vai começar a falar sobre viagem no tempo, tem que começar por Einstein show de bola vamos lá, o Einstein ele fez um, um, um cálculo muito simples que vocês poderiam fazer inclusive no colégio né? usando questões é, de geometria mesmo ó, observe aqui ó. Olha, olha, olha o que o Einstein observou avaliando experimentos é, anteriores, ele observou que a luz sempre tem a mesma velocidade, não importa qual seja o referencial, beleza? A luz sempre tem a mesma velocidade. Então se a luz sempre tem a mesma velocidade, se eu estiver fora de um trem em movimento, ou dentro de um trem em movimento, para mim ou para quem está lá dentro, a velocidade da luz não muda. E qual que é a consequência disso? Para que a velocidade da luz tenha sempre a mesma velocidade, é necessário que o espaço e o tempo se dobre, né? Ele se dobre de tal maneira que a velocidade da luz se mantenha constante para ambos os referenciais, em movimento ou parado, né? E olha que loucura! Ele fez essa conta e chegou numa, numa expressão que vocês mesmos podem testar em casa, tá? Então aqui, ó. É, diga a série de vocês aí, qual série que vocês estão, vocês estão no sete, sexto ano, sétimo, oitavo, ó, tem gente no primeiro, no nono, no sexto, beleza, tem gente vestibulando, ó, o que eu vou passar para vocês aqui é, é factível, vocês conseguem entender em qualquer série a partir do sexto ano, tá? Ah, eu sou, eu sou do quinto para baixo, daí vai ser mais difícil, a partir do sexto ano, essas contas que eu vou mostrar para vocês aqui, já é, já é possível, tá? Não é, imposs... não é tipo a ah, física ultra avançada Não é tá? eu, tô... eu vou mostrar umas contas aqui que são bem fáceis Tá bom? São bem fáceis Vamos lá Tenham paciência porque agora é matemática Beleza? Não vou cobrar isso aqui no quiz Ó, No finalzinho né, tem o quiz Eu não vou cobrar essas contas tá? Não se preocupem Mas eu quero que vocês prestem atenção Porque vocês precisam entender que isso aqui não é uma teoria Isso aqui já é comprovado Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então dilatação do tempo. O que é dilatação do tempo? Vamos primeiro fazer a conta. Imagine que você está sentado numa cadeira, que nem aquele bonequinho ali, ó, tá? Aquele bonequinho está numa cadeira, não é um vaso sanitário, não. tem então é uma cadeira. Ele é um observador que está no referencial R, parado. Ele está paradinho naquele referencial. Ele observa um trem passar. Então eu tenho um trem que está passando. Dentro do trem tem uma pessoa que colocou uma lanterna no chão apontada para o teto. A luz da lanterna vai. Acompanhe minha caneta. A luz da lanterna vai sair da lanterna, vai subir, vai bater no teto e vai descer. É, de novo, ó. Ela sai ali da, da caneta. Perdão, da, da. Sai da lanterna, ela vai subir. Vai bater no teto e vai voltar. Ok? É isso que a luz vai fazer. Esse é o caminho que a luz vai fazer. Tem um espelho no teto, beleza? É isso que vai fazer. A luz vai subir da, da lanterna, bater no teto e voltar. Para quem estiver aqui fora, olhando o trem subir, é, anda, olhando o trem andar, ele vai ver a luz fazer esse caminho aqui, ó, esse V aqui, tá vendo? Ele vai ir e vai vir para cá. Para quem está fora do trem. Só que para quem está dentro do trem, do trem, vai ver a luz subir e descer, tá? Então você tem dois referenciais, um que está em movimento e um que está parado. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Se você observar, é, metade desse triângulo grandão aqui é um triângulo retângulo. Então, você pode aplicar o teorema de Pitágoras dentro desse triângulo aqui no meio. Aqui, ó. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, qual que é o teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado do cateto, mais o outro cateto ao quadrado também, né? E... Isolando o tempo... Né? Aqui, claro, eu tenho que transformar tudo em distância. Tipo, a velocidade do trem vezes o tempo do observador externo é a distância que ele percorreu. A velocidade do, da luz vezes o tempo do observador externo também é a hipotenusa aqui do, do triângulo. A velocidade da luz dentro do trem é vezes o tempo do observador que está lá dentro vai dar esse deslocamento pequenininho aqui, ó, que é a altura desse triângulo. Tá? Enfim, isolando ah, os tempos... Né? Eu não quero chegar aqui na parte técnica ainda, mas eu quero mostrar para vocês as equações, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha, vai estar disponível é, essas notas de aula. Que nem ontem, tá? Ontem já publiquei, as notas de aula já estão aí. Quem estava participando de ontem das aulas, é, já estão lá disponíveis sobre... Qual que era o tema? É, era sobre a luz, né? Era sobre a luz. Muito bem. O, o que importa é o seguinte, no final do processo a gente encontra essa conta aqui, ó, essa equação aqui. E essa equação aqui nos dá a dilatação do tempo. Tá? O que é t0? Tem um zerozinho aqui embaixo do t. T0 é o tempo próprio. Se você estiver dentro do trem, t0 é seu tempo. Tá? T0 é o tempo de quem está dentro da nave né? ou, da, ou do trem. Então quem estiver dentro do trem vai ter o tempo t0. Quem estiver fora do trem vai medir um tempo t. V é a velocidade do trem naquele referencial. E c é a velocidade da luz no vácuo, é uma constante, é um número que é constante. Certo? Se você substituir todos os valores aqui, você vai encontrar uma, um, um tempo diferente para cada observador. Tá? E olha que, acontece, olha que interessante: o que, que acontece quando a velocidade do trem é igual à da luz? Fica assim, ó, fica v quadrado, que fica c², sobre c², que dá 1. 1 menos 1 é 0. Raiz quadrada de zero é zero. Qualquer coisa dividido por um número que tende a zero tende a infinito. Significa que é, pode passar, até lá, um segundo dentro da, da espaçonave, mas fora da espaçonave vai se passar infinitos anos. Olha que bizarro, né? Então, o que significa que se você alcança a velocidade da luz, ou seja, se você está tão rápido a ponto de alcançar a velocidade da luz, o seu tempo para. Só que para todo mundo que não está na velocidade da luz, o tempo continua passando. Beleza? Então, teoricamente, você vai para infinito, né? Vai para infinito... É, a hora que você parar, né, A hora que você sair da velocidade da luz, Pode ter passado bilhões de anos, tá? E você nem vai ter percebido. Você nem vai ter percebido que passaram-se bilhões de anos. Isso aqui se chama dilatação do tempo. E é uma dilatação do tempo devido à velocidade. Então eu vou cobrar no quiz isso, gente. Eu vou cobrar no quiz esse, esse conceito, tá? Não, isso aqui ainda não é buraco negro. Isso aqui não é buraco negro, isso aqui é. É, dilatação do tempo devido à velocidade, apenas. Uma dúvida que muitos de vocês podem ter. Ah, professor, qualquer velocidade causa isso? Qualquer velocidade. Qualquer. Qualquer velocidade causa isso aqui. Se você caminhar, você está você tá viajando no tempo. Tá? Você está indo para o futuro um pouquinho mais devagar que os outros que estão parados. <risos> né? Então, assim, é, a velocidade que você tem... É muito muito menor que a da luz. Você não consegue observar é, essa dilatação, tá? Mas se você conseguisse se mover uma velocidade é, comparável com a velocidade da luz, é, a, a velocidade da luz hoje em dia é hoje em dia não, é, é uma constante. Ela tem aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo por segundo. É muito rápido. Para vocês terem ideia, o, um foguete, né, um dos mais poderosos que a gente tem, alcança o quê? 40 mil quilômetros por hora. Está então, muito, né? tá muito longe, é cerca de 11 km por segundo. O que, que é 11 km por segundo perto de, perto de 300 mil quilômetros por segundo? É quase nada. Então, mesmo os foguetes mais rápidos que a gente tem, ainda assim estão muito longe da velocidade da luz. Ok? Elton, um ser com massa não pode andar na velocidade da luz. Concordo, Matheus. Concordo. Então, novamente, essa aula aqui, né? Essa aula aqui é a parte 1, tá? Essa aula é a parte 1. Eu não vou trazer todas as informações numa aula só, porque é muito conteúdo. Então, essa aqui é a primeira aula, beleza? Tá? Então, por exemplo, eu tô andando de bicicleta, né? E eu tô viajando pro futuro? Tô. Só que. O meu, a minha dilatação do tempo é de 0,00000000010 zeros, um segundo. É mais ou menos isso. Tá? Então, a dilatação do tempo aqui, para que seja comparável, né, que você consiga observar ela de verdade no, no, no relógio, teria que ser uma velocidade muito grande, próxima da velocidade da luz. tá legal, gente? Legal, né? Alguém quer, quer fazer uma colocação? Vamos escrevendo aí no chat, tá? escrevendo escrever no chat que eu vou que eu vou lendo. No finalzinho da aula eu vou eu vou abrir o espaço para conversar. Vamos lá. Então isso significa que é possível viajar no tempo, professor? Sim. Isso significa que é possível viajar para o futuro, né? O Einstein, o próprio Einstein, ele sugeriu o seguinte. Olha só. Inclusive eu vou colocar aqui um, uma imagem. <risos> Essa imagem aqui ó é uma imagem bem famosa da, de um filme de ficção científica, aí, o Star Wars. Não sei se, se tem algum fã aqui do Star Wars, né? Lá no Star Wars tem uma nave chamada Millennium Falcon. A Millennium Falcon ela tem a capacidade de andar na velocidade da luz, né? Claro, no filme, certo? A gente está falando aí de ficção, certo? E se vamos dizer que por acaso você tem um irmão gêmeo, né? Então vocês nasceram no mesmo dia, são idênticos e um irmão gêmeo resolve entrar na Millennium Falcon. A Millennium Falcon, a Millennium Falcon se move exatamente na velocidade, na velocidade da luz o que significa quando alguém se move exatamente na velocidade da luz significa que o tempo dessa pessoa não passa então a partir do momento que o, o irmão gêmeo entra na nave a nave começa a andar na velocidade da luz e o tempo para o relógio para de fazer o tic tac ele para, ele congela então ele vai viaja durante um ano vai até lá uma estrela distante e volta quando ele volta já se passaram, vamos dizer assim, 10 anos aqui na Terra. A pergunta é, qual que é a idade do irmão gêmeo que está na Terra e qual que é a idade do irmão gêmeo que está na nave? Né? Então, se você coloca essas, essas medidas aqui, ó, nessa equação, você vai encontrar que o irmão que ficou na Terra está 10 anos mais velho. ok Não só o irmão que ficou na Terra, todo mundo que ficou na Terra, tudo que ficou na Terra está 10 anos mais velho e todo mundo que estava na nave que se moveu durante anos aí na velocidade da luz estará com a mesma idade de quando saiu porque o tempo não passou né então esse é o paradoxo dos gêmeos né é... perdão esse é a dilatação temporal não é o paradoxo tá <risos> o paradoxo é o seguinte não sei se vocês já tiveram aula de ciência sobre física mas na física existe uma coisa chamada velocidade e a velocidade é relativa ou o movimento é relativo. Por exemplo, nesse momento, ó, vocês estão me vendo aqui, né, eu estou pulando aqui, ó. Mas se eu ficar parado, se eu ficar parado, é, com relação a vocês eu estou parado, não estou, certo? A minha velocidade é zero, eu não tenho velocidade. Mas de repente, ó, é, se eu olhar lá para fora, tem um carro lá fora, lá fora. Se vocês olharem lá fora, tem um carro lá fora. Deixa eu virar aqui a, uh, deixa eu virar aqui a, a tela. O carro que estiver passando lá na rua, né, ele está em, em movimento com relação a gente, certo? Só que o cara que está dentro do carro, com relação ao carro, ele está parado. E nós estamos em movimento com relação a ele. Então, esse é o paradoxo do gêmeo. Como é que eu sei qual gêmeo está andando na velocidade da luz e qual que não está? Então, na verdade, esse não é um paradoxo. O, Einstein, o próprio Einstein resolveu. Né? Ele falou, olha, é, eu resolvo esse paradoxo da seguinte maneira. É, o gêmeo que sofreu aceleração, ele sabe que passou por, pelo processo de aceleração e ele sabe que teve que ser acelerado. E, portanto, ele sabe que está na velocidade né? e não eu. <risos> então, assim, é, o paradoxo se resolve bem facinho, né? simplesmente é, colocando a informação de que um dos gêmeos teve que se acelerar até atingir a velocidade da luz. E né? a aceleração provoca uma força e você consegue sentir essa força, não tem, não tem erro. Hã? paradoxo é algo que aconteceu e não... é. então, o paradoxo dos gêmeos é um pseudo paradoxo, não é um paradoxo tá? se fosse um paradoxo não teria solução né? por definição um paradoxo não pode ter solução é um pseudo paradoxo, ele parece um paradoxo mas não é bom, aqui mais uma imagem do filme né? É no momento que eles atingem a velocidade da luz ó, essa visão aqui eu acho maravilhosa e ela é bem realista, né? Se você pudesse se mover na velocidade da luz é... Durante o trajeto você, o tempo não passaria Então você não veria nada Mas no fim, do, no fim do trajeto você veria um monte de coisa passando pela sua frente bem rápido né? Um turbilhão de informação E de repente esse turbilhão de informação ia sumir, ia apagar né? Então essa visão aqui da nave é bem realista tá? Com certeza se fosse possível a gente se acelerar até a velocidade da luz com certeza seria uma visão muito próxima dessa aqui, ó, muito próxima. A gente veria um turbilhão de informação, né, de anos e anos de informação em questão de pum, um piscar de olhos, que é quando a nave parasse. <risos> Beleza, gente? Vamos pro quiz? Bora lá? Então digitem o comando. De... Antes da gente ir pro quiz, eu quero que vocês digitem esse comando aqui, warp campo 09, tá? E depois digitem em barra /voar. Barra /voar Bora lá, digite o comando aí, barra Warp Campo 09 e barra voar. Deixa eu digitar eu mesmo aqui, Warp Campo 09 e barra voar. Beleza, deixa eu deixar a noite, time set mil. Bom, só para dar um gostinho aqui do que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? É, a gente já teve algumas aulas de astronomia falando sobre buracos negros, falando sobre galáxias, né, planetas. E em breve a gente vai ver formas de viajar no, no tempo utilizando o conceito de espaço-tempo. Tá? Então aqui eu só mostrei para vocês uma, das, uma pontinha do iceberg, que é a dilatação do tempo. Só que muitas coisas acontecem né, na nova física que o Einstein desenvolveu. Então, uma das coisas que acontecem é a dilatação do espaço-tempo através da massa. Então, objetos extremamente massivos, como por exemplo um buraco negro, conseguiriam né, fazer o mesmo efeito de você estar sobre uma velocidade altíssima. Então, você não precisaria se acelerar até a velocidade da luz. É só ficar ali pertinho do buraco negro por um tempo e depois voltar. E daí tem a questão também dos buracos brancos, né? as teorias malucas aí de buracos brancos que daí já está é, na parte da ficção mesmo, porque não, não é ciência, não foi descoberto isso aí. Apesar da teoria é, prever esse tipo de coisa, é, que seriam viagens para o passado. Tá? Então, a parte de viagens para o passado eu vou deixar para o final. Né? No final de tudo, a gente vai ver se é possível viajar para o passado ou não. Né? Mas, por enquanto, a gente vai ver formas de viajar para o futuro. Tá? Existem muitas formas. Beleza, garotada. Beleza. Vamos lá pro quiz então. Digita aí Warp Quiz. bora lá. No finalzinho eu vou abrir aí a o chat para perguntas, beleza? Guardem as perguntas aí pro final. Warp Quiz. Digita aí. Eu prometi questões fáceis, né? Então a gente tá numa aula introdutória. Não vai ter nenhuma questão difícil. É uma aula introdutória. Questão de número 1, um. olha lá, olha lá, vou deixar todo mundo invisível, então por favor, fiquem todos invisíveis, tirem as armaduras, quem está com a armadura aí, tire a armadura, por favor, para que o coloquinho não veja a sua resposta. Então, primeira questão, qual o cientista que descobriu, peraí, deixa eu dar um GM3 aqui, Aí, minha, a minha conta que está que tá olhando vocês, ela está no GM3, então ela consegue ver vocês mesmo invisíveis. Uh, vamos lá, qual o qual cientista que descobriu que viagens do tempo são possíveis, letra A foi o Isaac Newton, letra B foi o Charles Darwin letra C, foi o Pitágoras letra D, foi o Albert Einstein ou letra E, foi o Dr. House tempo 10, 9 8, 7 6, 5 4, 3 2, antes de eu clicar, ó quem chegou pela primeira vez e não sabe como é que funciona é bem simples, tá? Você tem várias salas aqui, ó. Sala A, B, C, D e E. É só você entrar na sala que você acha que está a resposta e fica lá dentro, beleza? Fica lá dentro que vocês vão. É, se vocês estiverem na sala correta, vão ganhar os, os dinheirinhos. Tá? 3, 2, 1 e. Um clique! Dois cliques, três cliques, quatro cliques, cinco cliques, seis cliques, sete cliques. 8 cliques, 9 cliques e 10 cliques. Parabéns aí para quem foi na letra D de dado, Albert Einstein. Então 10 cliques, cada clique que eu dou aqui é 10 mil sapiens. A moeda do servidor se chama sapiens, porque em latim sapiens significa sabedoria, né? Então, é, quanto mais sabedoria você adquirir das aulas, mais rico você fica no servidor. ok? Lembrando que os alunos que ativam o Premium, além de estarem ajudando aí a pagar o salário dos professores, manter o servidor online, também é, ganham o dobro de sapiens no quiz, né? Enfim, tem várias vantagens aí o Premium, no finalzinho eu vou explicar cada uma. Questão 2, vamos lá, questão 2. Seguindo a linha aí de perguntas fáceis, né? Beleza, Sandpister? Mandou mensagem privada aqui para mim. Depois eu vou ler, tá? Não se preocupe. Questão 2. Em que ano Einstein publicou sua descoberta sobre o tempo e espaço serem relativos? Então, letra A, em 1955. Letra B, em 1905. Letra C, em 1915. Letra D, em 1916. Letra E, em 1945. Dica! é conhecido como anos miráboles, né? Ó, tô orgulhoso hein, a maioria tá acertando aqui, ó, grande esmagadora maioria, né? Então, vamos lá, 10 segundinhos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou dar os cliques, hein? Vou dar os cliques, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Um clique. Dois cliques, três cliques, quatro cliques, cinco cliques, seis, sete, oito, nove e dez cliques para quem foi na letra B, garotada, 1905, conhecido como Anos Mirables, o ano milagroso. O ano em que Einstein mostrou né, o seu verdadeiro gênio da física. Muito bom, muito bom. É... Já, já vou abrir a cal aqui para vocês falarem, tá? já está no finalzinho. Questão número 3. Vamos lá, vamos lá. Por qual trabalho Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física? Então, foi pelo efeito fotoelétrico, foi pela teoria da relatividade, foi pelo movimento browniano... Foi pela teoria quântica ou foi pela teoria da relatividade geral? Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou dar os cliques. Hein? Um clique, dois cliques, três cliques, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 cliques para quem foi na letra A, garotada. Ah, moleque, tá muito fácil, né? Efeito fotoelétrico. Eu até mencionei na aula. Quem participou da aula sabe aí, né? É, eu expliquei certinho aí. Não tem erro, tá? <risos> quem participou não tem erro. Bom, vamos lá. Tem mais questões, tem mais questões. Mas antes de eu passar para a questão 4, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Eu devo fazer esse agradecimento porque... É, essas pessoas aqui, essa pessoa em particular foi muito especial no projeto Deixa eu só, opa Coloquei, Cliquei na conta errada, aqui Deixa eu trocar aqui rapidinho, um agradecimento especial aí A Murphy 369 né? A Murphy 369 galera, só para vocês, vocês entenderem quem são eles É uma assistência técnica que arruma computadores, tá? Eles arrumam computadores, placas de, de processador Placas de vídeo, tablet, tudo qualquer eletrônico, né? mineradora de bitcoin, servidores enfim eles, qualquer equipamento eletrônico eles arrumam fazem um rebalo, trocam um chip né? recondicionam uma máquina inteira que estava condenada, eles arrumam então os caras são muito bons e o Levi, que é o dono da Murph369 é, é, meu computador anos atrás, mais ou menos no comecinho do 2020, meu computador deu pau e daí eu levei para minha meu computador para eles e teria que ficar alguns alguns dias lá, teria que ficar mais ou menos uma semana pra, com eles arrumando. E os caras fizeram a fineza, né, eles fizeram uma gentileza de montar um PC Gamer lá para mim e durante o conserto eu ficava né dando aula lá na, na, na empresa deles. Foi muito legal, ajudar um caramba o projeto. Anos depois, eu, um outro computador meu teve o mesmo problema. E daí eu entreguei para ele de novo e ele falou, cara, quer saber? Eu vou te dar uma máquina game. Então, ele entregou aqui para nós, para Craft Sapiens, um PC Gamer. Graças a esse PC Gamer, vocês estão tendo essa live aqui, né? Olha só a qualidade dessa live aqui, tá? Com, com alto FPS, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Clicar aqui para não mexer, ó. ó. Você nem percebe que não tem lag nenhum, né? Zero lag. Então, assim, é uma máquina muito boa. E com peças que ele, me ele mesmo arrumou lá. Então, se eu fosse comprar essa máquina aqui, eu teria que pagar uns 10 mil reais, né? E ele... Né, fez a gentileza de, de nos ceder essa, essa máquina gamer aqui para a gente fazer a lives, enfim. E em troca, a gente faz aí os anúncios para ele. Né? Então, se vocês precisam montar um PC gamer ou precisam arrumar um computador, entre em contato com esses caras aí. Fala que você veio pela Saps, numa dessas, eles dão um descontinho lá. Provavelmente ele vai te dar um desconto muito bom, né? Se você falar que veio pela Saps, que ele sabe que é aluno, é estudante, não tem muito dinheiro. Então, eles fazem uma promoçãozinha. Eles atendem o Brasil todo. É, essa, essa turminha aí, eles atendem é, do, lá do norte ao sul até outros países Pessoas do Paraguai Do Paraguai tem muito cliente porque tem muita gente que minera Bitcoin lá no Paraguai né, Que a energia elétrica é mais barata lá Então eles mandam para eles também arrumar Então os caras são fera, tá? E eles atendem o Brasil todo Então precisou de, de montar um PC Gamer, precisou de ajuda, manutenção, enfim Falem com eles porque os caras são muito bons e são extremamente íntegros Olha só é, é, é raro você ver um cara íntegro né? Eu já eu já tive a experiência de levar meu computador para outras técnicas. É, tipo, eu digo eu digo assim, de verdade, pessoal meu mesmo. É, e o cara ficava me enrolando, enrolando e me cobrava um absurdo por uma pecinha, tipo por uma formatação, sabe? Eu já paguei 200 reais por uma formatação. Acho que eu fui, com certeza eu fui roubado, né? Uma formatação de computador não vale 200 reais. Então, e, e os caras não eu fazem tô... isso. Pode falar, Kelvin. Eu cobro 50, viu? É, pois, pois é. <risos> mas assim, é onde eu moro, é a minha região. Só que o pessoal gosta de cobrar um pouquinho mais caro. Não, mas isso o preço certo. Tá, se é 67, né? Não e a Não, os caras da Murph369, eles fazem o seguinte. Eles vão arrumando a, a, o computador e vão... Diariamente eles um foto e mandam pro cliente. Ó, oh, tô fazendo isso. Eles vão passando, sabe? Eles vão, eles vão dando as informações. Então, assim, os caras são muito íntegros. E claro, não é à toa que eles têm ali uma fila de espera de tanta gente querendo que eles trabalhem para eles né que eles resolvam os problemas é, nos computadores tá então agradecimento especial aí os caras são muito fera vamos prosseguir gente ó eu precisava fazer esse agradecimento tá eu sempre vou fazer porque se não fosse por eles a gente não estaria aqui com um PC bom aqui para fazer a transmissão vamos lá let's go questão 4 é correto afirmar que viagens no tempo são impossíveis letra B viagens no tempo só existem na ficção Letra C, viagens no tempo são possíveis, mas impraticáveis? Letra D, viagens no tempo são possíveis? Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores? Tempo, então. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, ó, essa aqui é pegadinha, hein? Essa aqui é pegadinha. Eu acho que essa aqui alguns vão errar. Um clique, dois cliques. 3 cliques, 4 cliques, 5 cliques, 6, 7, 8, 9 e 10 cliques. A resposta era a letra D de dado, garotada. Viagens do tempo são possíveis. Gente, a gente está indo nesse exato momento, indo para o futuro, né? Nós estamos nesse exato momento viajando no tempo para o futuro. Então, assim, é meio óbvio, né? Viagens no tempo estão ocorrendo nesse exato instante. Questão 5. Questão 5, valendo mais 10 cliques. Lá Vamos nós. É correto afirmar que... Letra A. A dilatação do tempo ocorre devido a alta velocidade. Letra B. A dilatação do tempo ocorre devido a baixa velocidade. Opa, tem um monte de gente invisível. Deixa eu tirar a invisibilidade. Colocar a invisibilidade, perdão. Letra C. A dilatação do tempo ocorre apenas em altas temperaturas. Letra D. A dilatação do tempo não existe. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Tempo de 10 segundos, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa aqui não é pegadinha, né? Um clique, dois cliques, três cliques, quatro cliques, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cliques para quem foi na letra A, né? A dilatação do tempo, ela ocorre devido à alta velocidade, especificamente altas velocidades comparadas com a velocidade da luz, né? Certo? <risos> Galera, antes de vocês irem embora aí, deixa eu dar uns avisos sobre a Craft Sapiens. tá? Daqui a pouco vai começar a aula premium. Então já vou já já vou ler a, as, as mensagens privadas que me mandaram. Antes, deixa eu fazer aqui um anúncio da Craft é aqui eu tenho que fazer. Então para quem é, deseja um dia se tornar premium ou um dia se tornar VIP e caso queira se tornar VIP ajudar o nosso servidor né é, e ganhar vantagens por isso porque toda boa toda boa ação a gente premia com com vantagens tá bom então você está ajudando o nosso servidor quando você compra premium e VIP e em contrapartida você ganha algumas vantagens aí no servidor quais são elas né primeira coisa como é que eu me torno premium e VIP você vai entrar no site craftsapiens.com .br Craftsapiens.com.br Daí você vai clicar no botãozinho da loja E vai ser redirecionado para essa loja aqui ó, Que está ali na página 2 Ali na página 2 você tem a opção de comprar é, o VIP ou o Premium O VIP custa R$10 e o Premium R$20 Qual que é a diferença? O VIP ele vai te dar vantagens do tipo Voar lá no servidor Survival Fazer uma loja pública Beleza? É, você vai ter mais 7 homes é, Acho que mais duas a mais né? Porque lá no o Geopolítica é bem... É bem hardcore, difícil jogar nele, né? O Premium, ele vai dar tudo isso aí e mais algumas coisas. Quais são as vantagens do Premium? A principal, na minha opinião, as aulas. Né? Então, agora, daqui dois minutos, vai começar a aula Premium de Geografia que a professora Fati aula Premium, tá? Daí, daí não é gratuita. Ganho o dobro de Sapiens no quiz. Todos vocês aqui, cada clique que eu dava aqui, vocês ganhavam 10 mil Sapiens. Mas os alunos Premium recebem o dobro, eles recebem 20 mil, tá? Então, cada clique lá é 20 mil Sapiens eles recebem uma mansão também, então ali fora se vocês saírem aqui para fora vocês vão ver mansões deixa eu tirar a invisibilidade de todo mundo, Ó, vamos lá fora ver vamos lá fora ver, então se vocês forem aqui para fora vocês vão ver que tem várias mansões essas mansões aí são as mansões premium, tá? se vocês quiserem visitar todas por comando é barra warp mansão 1, um, warp mansão 2, até o warp mansão 9, beleza e, claro, quando você ativa a Premium, você pode ganhar uma mansão dessa. Você escolhe qual mansão você vai ganhar. E, bom, tem uma série de outras vantagens, né? Tipo, a comunidade, né? Vocês podem conversar, beleza? É, deixa eu abrir a call aqui para quem tiver dúvidas antes de a gente fechar a call. Deixa eu ver, tem 11 pessoas querendo falar. Só peço, por favor, para que vocês mantenham a ordem. <risos> vai lá, gente. Mantenha a ordem aí, não, não sai berrando. Oi, professor. Oi, pode falar. Ô, oh, professor, eu, eu não sabia como voava aqui, eu achei que era o mesmo comando Survival, e era. Eu, eu já tava quase pra perguntar aqui qual o comando que voa o Survival pra testar ah, o da no Craftsapis agora. No Survival é barra Fly. Vou... É, no Survival é barra Fly. Na Craftsapis tem o barra voar, mas também tem o barra Fly, se não me engano, não lembro. Mas é, mas é, é o mesmo poder, tá bom? É, Diga tipo, sobre a aula de artes, quanto que vai ter? aula de artes, essa semana, a gente não vai ter, tá bom? Ah, bom. professor, e o desafio ah, do é reforçamento? Um, uma observação. Ah, ah. não aula de artes na minha outra escola? Não, então, gente, sobre aula de artes, olha ah, é. só um chatinho, é que já a gente teve de literatura, e a literatura é uma mistura de artes com português e história. Oh, então, professor... a gente já teve semana passada. Ô, é, oh, professor, só pra falar outra coisa. Barroco. As aulas de astronomia vai ser quando? Então, era para ser hoje, mas eu substituí por essa aulinha aí, porque a gente vai falar de astronomia na próxima aula. Mais especificamente eu muito de astronomia. É porque Mais... a minha... vai ser minha primeira aula de astronomia. Isso, é. Mais especificamente, a gente vai falar de astrofísica, tá? Astrofísica é um assunto eu... bem legal. E mas tem... astrofísica. E tem tudo a ver com viagens no tempo. Vocês vão ver já já. Nessa semana ainda. É, professor, diga. É, meio que aconteceu um bug antes da aula que a gente estava conseguindo dinheiro infinito. É, tem um problema acontecer isso? Porque é? eu acabei conseguindo mais de 11 milhões. Não. Ah, é. Como, é? como por assim? Exemplo, como assim eu, dinheiro infinito? Eu ia na letra C, eu dava barra Warp Quiz, eu ia na letra C e eu ganhava muito dinheiro. Ah, é? Eu é ganhando, a letra C eu ainda ficava ativa. Eu, é. Eu acabei ganhando 11 milhões. E Eita. agora eu não sei se é permitido ou se, não, ou, se é ou não é. <risos> Deve ter sido um bug, né? A gente vai rever isso aí. Ô, professor, Mas agradeço aí então, por ter relatado. Professor, então, diga. É, uma coisa que eu consegui entender sobre essa aula de astrofísica e que o senhor falou algo errado, é que o senhor esqueceu falar do 80, porque ele aparece em 380 mil da velocidade da luz e um aluno perguntou se algo denso conseguiria superar a velocidade e andar sobre ela. E aí, eu expliquei que o buraco dele conseguia andar porque ele era mais rápido, mas sua massa era mais lenta. Então, estou certo ou estou errado? É, nessa, nessa aula de hoje, a gente não falou sobre efeitos da massa, tá? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os efeitos da massa. A gente vai falar também sobre as equações de campo de Einstein. Daí sim, é um assunto bem mais avançado, tá? São equações tensoriais, é bem mais complicado. Ah. Mas eu vou tentar dar um jeito de, de passar, é. mesmo a parte matemática, para vocês terem uma noçãozinha assim. Por exemplo, ó, uma coisa que vocês aprendem no colégio é matrizes. E muita gente acha que matrizes não serve para nada. As equações de Einstein são matrizes, né? Então, essa, ah, essa, essa parte aí a gente, vai ver, a gente vai ver com detalhes nas próximas aulas. Esse assunto é muito denso. Então, por isso que eu separei em parte 1, parte 2, parte 3. Porque se for tudo numa aula só, sobrevive. fica impossível. <risos> Fala. Uma coisa sobre o VIP é que... Eu queria comprar o VIP e o Premium, mas eu quero comprar agora o Premium, porque agora que eu sei que ele tem mais vontade, ele é melhor. Não vale a pena comprar os dois. ó. O, o por que, que não vale a pena? Porque o VIP já tá incluso no Premium. Entendeu? Ele já tá incluso. Então, se você, é, comprar, se você comprar os dois, não vai adiantar nada. Porque ele já tá incluso no Premium. Então, quando, quando o Player se torna Premium, ele automaticamente já é VIP, tá, gente? Pode falar. Mas é o que eu queria falar. É, professor, eu quero fazer duas perguntas. <risos> tá, faz a pergunta então. A primeira, é tipo, se fazer um desenho em outro jogo, tipo Roblox, jogo que, que eu jogo, eu faço os desenhos no meu servidor privado, uhum. é, tem que mandar mesmo que seja de outro jogo? Pode isso? Pode, nada impede, nada impede. Sim, professor, professor, mas não você não pode não. postar em mídias é. ou não falar. É. Professor, eu Professor. uma pergunta professor? sobre a matéria de hoje. Tá, gente, eu deixa eu priorizar a pergunta da matéria. Então, fala aí, faz a pergunta sobre a matéria. Então, é assim, eu... Ah, começou uma coisa que eu queria falar muito importante ah, essas sobre que... o prêmio. Eu queria comprar o prêmio. É, apesar quiser ter tempo direito. De... mas tipo, sim, sim. se eu tô, sei lá, é... Andando mais rápido, quer dizer que eu estou viajando mais rápido no tempo? Quanto exatamente. Mais, quanto mais rápido você se move, quanto mais próximo da velocidade da luz você se move, mais devagar o seu tempo vai passar. Se você alcançar a velocidade da luz exatamente, o seu tempo para. Para. Congela, como se você ficasse congelado, entendeu? Você tipo não envelhece, você congela. Entendeu? Oh, professor. Professor, professor, professor, Oh, professor? Pode falar? Pode falar? Oh, Tem uma pergunta. Ó oh, professor, é, eu tava dando barra voar e não tava indo. Tava aparecendo como se eu tivesse autorização. E eu não tenho. Tem como me ajudar? Hum, manda mensagem no privado, no Discord, que daí eu vou responder então, com calma, tá? Ó oh, professor. Diga. Oh, professor. Então, eu posso entrar onde você tá fazendo quiz? Não, ali não dá para entrar, gente. É, é, tipo, é impossível entrar porque a gente colocou um sistema, só, só quem tem a tag professor consegue entrar, tá? Então, realmente, mesmo que eu te teleporte para lá, você vai ficar travado. <risos> Diga. Professor, eu vou estragar a felicidade de todo mundo que sabia desse bug.